Glórias a Deus. Glória a Deus. Cumprimento mais uma vez os irmãos os ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que nos acompanha pelo rádio e também pelo YouTube no canal Embaixado do Reino, vamos meditar na palavra do nosso Deus nessa tarde em nome de Jesus. Não peço a você que abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, a palavra do nosso Deus, escrita por Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, ele nos diz assim, E para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, no um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Por três vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo,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 para nós e também diante de Deus, que ele tinha um espinho na carne, ele tinha uma fraqueza, e ele diz que essa fraqueza, esse espinho na carne, foi colocada por Deus para que ele não se gloriasse. E se você lê os primeiros versículos, antes do versículo 7, Paulo está falando de uma grande revelação ao qual Deus o concedeu, e ele dizendo para que ninguém gloriasse nele por causa dessas revelações, porque ele era um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, o um homem que Deus sim revelou a ele grandes coisas, onde Deus tirou a escama dos teus olhos e mostrou a ele a verdade, e ele passou a pregar o evangelho de boas novas, e ele diz que aquilo que está preparado para o homem, o coração, não tem conhecimento, não subiu a mente do homem, o olho não viu, o ouvido não ouviu, tudo isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Paulo amava o Senhor, Paulo servia a Deus, era cheio do Espírito Santo, e toda esta glória, esse poder que Deus concedeu a ele da pregação na autoridade do Espírito Santo, a autoridade de Deus, que Cristo, o próprio Cristo revelou, ele falava, eu não quero me gloriar nessas coisas. Eu não quero que a glória seja trazida para mim, mas sim para Deus. Então foi colocado na minha carne um espinho para impedir que eu me tornasse arrogante por causa dessas grandezas. Foi me colocado esse espinho na carne para que um mensageiro, um mensageiro de Satanás viesse me atormentar. E isso é muito forte. E a Bíblia vai dizer que Paulo tinha clamado a Deus por três vezes, que tirasse dele esse espinho, essa fraqueza, para que o Senhor removesse dele essa fraqueza. Mas Paulo diz que, entretanto, Deus disse para ele, a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo diz que de boa vontade ele se gloriou nessa, nessas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Aleluia! Então ele diz no versículo 10, Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas minhas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto estou, estou enfraquecido, aí é que estou forte. E eu e você, nós temos sim fraquezas, e essas fraquezas não é para que nós nos prostarmos e ficarmos decepcionados com as nossas fraquezas, mas é para que nós levantarmos a nossa cabeça para o céu e olhar e ver que tem um ser maior do que nós que preenche essa lacuna, essa fraqueza, como Paulo diz aqui, que o próprio Deus disse para ele que é, que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque na nossa fraqueza nós reconhecemos que nós precisamos de Deus. É na nossa fraqueza que nós reconhecemos que precisamos colocar nosso joelho em terra e clamar ao Deus dos céus e da terra. Aleluia! Ao Deus que criou todo o cosmo, todo o universo. Ele completa a nossa fraqueza com poder... E graça e glória. Aleluia. Então, esta mensagem, nesta manhã, eu quero te dizer, você que se sente fraco, não fique decepcionado. Porque Deus está dizendo esta palavra nesta manhã por boca de Paulo. Que é na sua fraqueza, é nessa fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Não importa qual seja a sua fraqueza, seja física, espiritual, mental, seja qual for a tua fraqueza, o poder de Deus vai se aperfeiçoar nela e você vai ver vai perceber e presenciar a glória de Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus e Pai, Deus de misericórdia, glorioso e Muito obrigado, Pai querido, por esta manhã, por este dia, por esta tarde, que podemos estar aqui, Senhor Deus, na Tua presença. Nós cremos, Senhor Deus, que nós precisamos da Tua força, do Teu poder, da Tua graça da Tua misericórdia, Senhor. Porque nós somos fracos, nós somos falhos, nós tropeçamos, mas é no Teu poder que a nossa fraqueza se aperfeiçoa, é no teu, na nossa fraqueza que o Seu poder se aperfeiçoa, Senhor. Então eu peço que o Teu Espírito Santo alcance cada um neste momento que está clamando conosco e nos dê força para caminhar e perseverar na Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Querida gente amiga, ouvimos uma palavra de fé com ele, Pastor João Olímpio. Pastor João Olímpio, volta agora no próximo sábado. É isso mesmo, no próximo sábado você está de volta, né? Isso. Então tá bom, querido. Em nome de Jesus. Glória a Deus.